Parece que é um pouquinho longe. Pra você dar uma ideia, ó, não dá nem pra você ver o final. Mas aqui Sim. ainda Sim. tem uma rua, tá nesse morro aqui, ó. Não tem problema? A cara ali. tá comprando ali. Ali, ali tá ó. ó né? Tau, tá tá do... uhum. Opa. Cuidado. Tem um calço, moço. Esse tá tipo a é do Gumball, né? <risos> Opa, bom. Tá bem, beleza? Adeus. Tá ver, beleza? O tamanho disso daqui bicho ah, Põe a cabeça nessa parada acho que fecha né aqui abre olha a outra ó, só de olho aí rapaziada aqui aqui ele só so, é só pra leite só que ele esfria né abriu Isso. a cabeça dela é do seu tamanho velho saiu a cabeça dela é do seu tamanho, olha lá. Nossa, velho, é muito grande, rapaziada. Isso aqui de perto é muito grande. Na moral, olha ela de olho. Ela fica só de olho, ó. Você é doido. Ó família, aqui é o seguinte, ó. Aqui era, era os baratos onde ficavam os porcos também, tá ligado? Só que ela foi desativada Porque hoje tudo é automático Então, essa parte aqui já foi tudo desativado Mano, tem coisa pra caramba, colocar por. Agora, ela fica nessa parte Eles colocam a ração aqui Ela é distribuída pra todo esse ponto aqui, ó E aí, aquela parte ali é da ração Aqui é a água, porque ele fala que A cada hora parece que tem que... É... Tipo, a cada hora parece que tem que jogar água neles, tá ligado? Porque senão eles ficam doentes então tem que realmente jogar, o cheiro é forte, hein, mas aqui... Nossa lá, tá vendo? Ó? Fica pingando água assim, na cima dele. Esse tem que estar assim. Pô, olha o tamanho! Eles pesam, tem quanto mais ou menos cada esse daqui? Um cento e quinhentos, um cento e trinta. Cento e por dia, agora que depois... O tamanho veio outro tipo de ração e esse foi Pedeira é. um cara, bicho, ó. Ó, pisando no outro. Aqui não tá cheio. Aquele lá que tá cheio. Esse ainda tá vazio. Peraí, aqui tem quantos mais ou menos? Aqui tem 18. Não, não, assim... 750. 750. E ali ainda tem mais de 1.250, achei. Mas ali é, maior. ali é maior? Ah, são em torno de 2 mil e pouco. E daqui é metade daquilo? 2 mil. Daqui. Dois mil. Luiz do céu. E eles estão de olho, mano. Parece que tá batendo a bunda de alguém. What? What the f E aí ela, a água ela fica gotejando aqui assim. Olha, né? olha. É, é, é. Tem medo, não tem nada não. Se um bicho desse pisa no pé já era, meu querido. E esse aqui, ó, já é o, o outro ponto Onde tem mais do que nesse daqui, rapaziada Aqui tem 750 portas. Aqui tem em torno de uns mil Aqui já o barulho já é maior Não sei porquê Talvez fique ruim pra vocês ouvirem aí aí e eles são ariscos pra caramba, bicho. Por causa do estranho. Por causa do estranho. Reconheça a pessoa por causa do cheiro. Olha. Pelo amor de Deus, me deixa sair. Me deixa sair. Eu, eu não posso ficar presa. Você viu na hora que a gente entrou? Uhum, tá e eles mordem? tem dentro não Mas eles mordem não, não. Ele falou assim Que na hora que a gente entrou Esse cararisco assim Por causa do cheiro Da gente Eles percebem que a gente não Não é da área Aí fica todo mundo oriçado ó. Parece que a gente está fazendo Uma visita aqui que Eles estão tudo curioso aqui ó. O que a gente está fazendo Ó, se liga é. Olha isso, bicho. <risos> olha, gente, olha a cara de coitão. É tudo mesmo que eles têm aqui. Né? É. Olha, mano, ele vai muito lá pra baixo. Eu não sei se na câmera vocês vão reparar. Parece pequeno. Na câmera parece pequeno, mas são muito grandes, velho. Muito grande. Dá até medo de pôr a família é uma parada interessante que ele falou. Aqui tem esse caminhãozinho de tanque, aqui ó. Ele chama de esterqueira esse caminhãozinho. Aí como é que funciona? Ele falou que quando enche aonde os porcos faz as fezes e tal, aí tem um poço, esse poço ele enche. E daí depois desse poço cheio ele pega esse, caminhão, esse tratorzinho aqui e enche isso. Leva pra roça lá e lá ele tipo, faz o plantio de algum, mano, não sei, não sei nem o que que dá nisso, mas tipo, ele planta na terra de novo pra crescer alguma coisa, tudo aproveitado. Mó, mó brisa, né, família? Tipo, ele tava comentando que cada porco come dois, dois mil, é quanto que é? Duas, dois, dois, dois mil quilos de comida um, um porco, cada porco lá come por dia. Dois dia. Puta, mano. Não, dois quilos não, mais, né? 2 quilos de ração. Cada ah, tipo, quilos, são... De de pra você vê né? E eles mal sabem, ó. Eles, esses daqui, no caso, eles já estão prontos praticamente pra ser levado, tá ligado? Pra outro, pra outro lugar, pra poder ser abatido. E ele e o Francisco, que é o que a gente mora, tá, tá ficando na casa dele, ele cuida pra que eles é, tenham saudável, ele seja saudável, essas paradas. Porque todo mês vem... A cada 15 dias vem um veterinário para avaliar eles. E fora isso, cara, eles fazem faz os porcos, a vaca, tira leite, leva para gente. Não, não toca não, cara. Faz uma Cabeça. parada, um monte lugar, de lugar, coisas ele faz aqui. E é só um funcionário que trabalha, que é o Francisco. Ele cuida dos... Gigantesca área, cheio de. Deve ter toma. uns 2.500 porcos ali, de 130 quilos. É louco, mano, é louco.